Olá pessoal, vamos falar a respeito de a coisa mais importante, é a parte básica de todo o processo de evolução. É, qual é o seu objetivo de vida? Então, é, as pessoas que vêm participar aqui do meu curso, vêm fazer, né, uma, vêm fazer aconselhamento comigo, a primeira coisa que eu pergunto é qual é o seu objetivo de vida. E é inacreditável como as pessoas não sabem. E eu não tenho uma estatística, nunca parei para contar. Mas pode ter certeza que mais, mais de 90% das pessoas não sabem o que querem. Então, não tem um objetivo de vida. Né? Então, tem pessoas que vêm aqui, hoje tem uma pessoa que eu vou atender, e que ela está dentro de uma profissão, essa profissão não está, digamos assim, rendendo tanto quanto ela quer, e ela diz assim, oh, minha, me, me encontra, né? procura aí, você que conhece muitas pessoas, Afonso, um outro emprego. Né? uma outra atividade que ela quer fazer complementar. Quando você realmente tem um objetivo de vida, você paga um preço. Não existe possibilidades de você trocar aquilo. Vê? Você sabe o que você quer e vai acontecer exatamente aquilo que você quer que aconteça. Só que você vai ter que ter paciência, vai ter que se desenvolver, vai ter que estudar, vai ter que ler, vai ter que fazer alguma coisa, né? não importa. Mas é por que que isso vai acontecer? Porque você tem um objetivo. Então nada se torna cansativo nem difícil. Eu a cada instante estou alterando nossos manuais, estamos mudando, criando algum curso. Eu passo às vezes, putz, eu passo uma semana, dois meses, ficando até de madrugada, um minuto e meia, uma hora. Eu levanto às seis horas da manhã, sete horas da manhã. Mas por que eu tenho essa força de vontade? que isso tem. Porque na verdade em mim existe um objetivo de vida naquele instante é fazer aquele manual, naquele instante é fazer aquele curso, naquele instante é atender pessoas. Então você também vai ter que buscar qual é o teu objetivo de vida, aquilo que te dá tesão de verdade. Um vendedor, ele para ser um bom vendedor tem que ter tesão. É, sair visitar, é difícil, é e é um, né, às vezes você vai conversar com pessoas que são educadas, às vezes você vai conversar com pessoas que são mal educadas, mas quem tem o entusiasmo, quem tem a força de vontade que quer vencer, ele vai lá e faz. Não existe nada difícil e nada impossível. Talvez ele não goste de fazer, mas ele faz, e faz bem feito, faz com amor, com tesão, digamos assim, porque ele tem algo que ele quer. A minha filha, por exemplo, ela tem 19 anos, e ela trabalha durante o dia e agora ela está fazendo cursinho à noite porque ela quer se tornar veterinária. E eu vejo o quanto ela se esforça a levantar cedo, né, vai para o trabalho, é, à noite às 7 e meia, às sete e quinze, ela começa a aula de, no, no cursinho para vestibular, vai até quase meia-noite, é todos os dias. E ela está determinada. Para ela não, não existe, ela pode dizer assim, "Eu oh, tô cansada e tal, mas ela tá indo. Então a mesma coisa é, é, acontece em qualquer pessoa, qualquer ser humano, desde que tenha um objetivo. Agora, como é que você vai descobrir qual é o seu objetivo de vida? Ah, meu, pai, meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. E eu tava fazendo pré-vestibular, ele, ele tem que fazer cursinho e tal, porque ele queria que eu me tornasse um médico. Meu outro irmão, né, somos três homens. O outro irmão, ele queria que fosse advogado e o outro engenheiro. Era um sonho dele. E eu fui fazer o meu primeiro vestibular, inclusive dele já estava falecido. É, fui fazer meu primeiro vestibular para medicina. E aí depois, cara, não é minha praia. Né? Os médicos ganham o um valor merecido, porque eu não tenho aquela dinâmica de ajudar, ver uma pessoa lá sofrendo, né? Não é minha praia ajudar dessa maneira, ajudo de outras maneiras. Então é, não passei no vestibular e nem tentei mais depois, porque não é minha praia, entende? Não tem tesão. Agora, eu conheço pessoas esses dias, via na televisão, na, no Face, né? Uma pessoa que fez 12 vestibulares. Ela casou, teve a vida dela, aos 40 anos se separou e ela foi buscar e ela queria fazer medicina. Então, quase 50 anos está se formando lá, vai, né? entrou na faculdade de medicina. Então, quando você tem um objetivo de vida, já passa por cima de tudo e é isso que você tem que ter. Porque quando você tem um objetivo de vida, a vida fica fácil, as coisas ficam, não tem dificuldades, é gostoso de estar aqui. Agora, como é que você vai fazer isso? Ah, é um processo, é um método, não vai acontecer assim. Eu hoje trabalho né, com a Academia do Ser Humano, com cursos, treinamentos, né, com o conhecimento do método Arche. Mas quantas vezes eu tive vontade, de, será que eu vou fazer isso? Eu vou abrir um barzinho, vou abrir um, um, né, assim, uma revenda de parafuso, sabe? Fica de olho em coisas e aí perde foco. Levou muito tempo para eu dizer assim, não, meu negócio é curso e treinamento, é o Enneagrama, é o quarto caminho, que é o que você vai ter que fazer. Se você não buscar o teu objetivo de vida, não vai acontecer nada, você vai andar solto para um lado, solto para outro lado. Bem, então vamos lá. Existem várias maneiras de você descobrir quem você é. Na verdade, uma complementa com a outra. Mas você tem que, você tem que não, né? se você quiser faça meditação. Faça um relaxamento toda manhã, você vai encontrar paz, vai encontrar tranquilidade, vai diminuir a tua ansiedade. Vá fazer trabalhos de autoconhecimento, observe aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você não gosta. Eu não consigo, não eu não consigo, eu não gosto de fazer coisas repetitivas. Se tiver que todo dia fazer a mesma coisa, eu estou fora. Por uma opção minha. Né? Talvez seja uma programação do meu subconsciente, mas não importa. Então, é uma das coisas, vou falar em outros vídeos. Daí, outras coisas, mas uma delas é: faça, auto, med, é, faça a meditação, comece a avaliar. Peça ao teu eu superior, peça ao teu Deus, né, seja o nome que você queira dar, né? fica lá centrado e peça para que venha para você a resposta. Ela vem, ela virá. Qual é teu objetivo de vida? Pronto. Quando você tiver objetivo de vida, tua vida vai fluir. Depois vou falar de outras técnicas, né? De outras coisas que você tem que aprender a fazer. Senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas então saiba que a prioridade é descobrir qual é seu objetivo de vida, que não é tão fácil. Não é algo que se assim, aparece tão fácil. Beleza pura, pessoal. Ah, eu preciso da ajuda de vocês. Dá um like, dislike, se você gostou ou não gostou. Compartilha esse vídeo. Inscreva-se no canal. Tem muito material, muito batuta aí. E o nosso site também está lá para te ajudar, te apoiar, tirar outras dúvidas. Beleza? Ó, um beijo bem grande para vocês todos aí. Tudo de bom. Abraço. Tchau.